Tudo bom? Hoje eu estou aqui com a minha irmã Fabiana. Olá, Belas! Hoje nós vamos gravar um vídeo muito especial. Por quê? Por quê? Hum. Porque hoje é aniversário do Leco! É. É. É. É. Nós vamos até fazer um bolinho pra ele! Sim, pra vocês verem, tem até um look do dia. Olha! Combina ótimo. com ele! <risos> tá escrito no look mostra aí que eu não posso amo você ah. então vamos lá fazer o bolo então como eu sou uma chefe de cozinha eu que vou fazer o bolo não sou mas tudo bem é você vai precisar de uma tigela e aí pra não ficar grudando você coloca uma sacola E aí, para a gente fazer o bolo, vai ser esse patezinho de cachorro, que é enlatado, sabor carne. A gente vai usar dois, porque são dois cachorros que eu vou comer, então. E aí você vai colocar aqui na tigela Tá, aí você vai colocar numa vasilha à parte, porque o sachê, ele vem meio duro, então a gente vai precisar... Dissolver ele, deixar ele mais Molinho Daí pra você dissolver Você coloca Um copo d'água No microondas E deixa Sei lá, por 20 segundos Até ficar mais molinho. Dá um pouco Aí você amassa E aí com o um copo de amor, de água para ir dissolvendo ele. Daí na outra vasilha que a gente tá, você vai colocando umas beiradinhas para ir formando o bolo. Então você coloca um pouquinho aqui e vai colocando. Aí assim que você colocou, vai ficar assim. E aí você vai colocar um pouco de ração, que é um recheio do nosso bolo. Então você vai colocar um pouco de ração. Aí você coloca mais uma camada, como se fosse fechando o bolo. E aí você vai colocando várias camadinhas para ficar um bolo maior e mais recheado. Tampando Além de ração você pode colocar outras coisas também Que o seu cachorro possa gostar Mas Ficando mais recheado E vai tampando Então aí, para finalizar você coloca a, a última camada de patê e aí vai molhando a colher na água e vai passando aos poucos que daí vai ficando lisinho depois que você terminar daí você pega e tampa e deixa na geladeira por uma hora, duas horas só pra ele ficar mais durinho e aí depois a gente volta pra decorar Gente, essa é a minha mãe. Fala oi, mãe. Oi, oi. Mãe, o que, o, o que que o Leco faz você lembrar alguma coisa, alguma história? Conta alguma coisa do Leco. Ah, eu ficava muito nervosa com ele. Por quê? Porque tava muito pelo, meu piso da casa é branco, aí ele entrava e sujava tudo, ficava tudo cheio de pelo. <risos> Até em cima da pia, que tinha é pelo. Verdade. <risos> Esse é meu pai. Fala oi, pai. Oi. <risos> Pai, que o seu... conta um caso também do Leco. Seu, eu, eu, eu chamava ele, não era Leco, seu Teodoro. Teodoro? Mas de onde surgiu o Teodoro, pai? Por acaso. Não. E o que, que faz Dele lembrar do rede Leco? Rede, é? Eu deitava numa rede na área e ele ficava comigo até eu estar acordado. Quando eu fingia que dormindo, ele ia para, para o portal e ficava vigiando a rua e me vigiando. Meu companheiro. É um companheiro de, de eu sair da rua. De longa data, né? É, Aí de... ficavam dois roncando, né? Já é na rede ele é embaixo, eu não sabia não que roncava é. mais. Verdade. <risos> no campeonato de roncaria. Ah, tá certo. E você, Fabiana? Não, eu e o Leco a gente tem muita história. Ele comia minhas Barbie. Ele tinha um. Eu tinha um ursinho amarelinho, e era o chodozinho dele. Fazia ele de neném, brincava de veterinário com ele. Leco, desculpa, tá? Fazer você passar vergonha, mas. Você contar né? agora é ela mesmo, também vai remédio. falar alguma coisa sobre o Leco Ei, o Leco o que falar do Leco o Leco é muito usando tá 11 anos comigo né e ele ele é o meu melhor amigo eu moro aqui sozinha então o quando que... eu chego é ele que tá aqui, pode ser a hora que for, tá sempre me, espera. é, me esperando, sempre animado, bem cheio de beijos, isso e aquilo. E o Leco, assim, no momento meio triste, assim, da vida, ele era a pessoinha, o animalzinho, que ficava ali comigo, me fazendo companhia. Só o fato de ele estar tá ali, eu ficava falando, ele observava, era tão legal. Até porque ele é nosso amigo de 11 anos, Bom. então, quando a gente era, tipo, super jovem... Ele estava lá é oh, chegou andando com a varelinha e caindo. Nossa, ah, é verdade. <risos> Quando ele chegou, como que, como que o, o, o Leco apareceu na minha vida, né? Na minha vida. É, um ex-namorado meu que me deu. E assim, não fui eu que escolhi o Leco. O Leco que me escolheu. Eu fui lá pra pegar um cocker amarelo. Aí ele não, ele pegou e pulou em mim, literalmente pulou. Eu falei, pronto, é esse mesmo que eu quero, esse é o meu cachorro. E aí quando ele chegou aqui em casa, ele tinha o quê? Dois meses, ou menos de dois meses. Aí ele corria a orelhinha dele, assim, ele atropelava, tudo. era muito da hora. E até hoje o Leco também... Ah, outra coisa legal, o Leco é meu despertador. No mesmo horário o Leco late, o Leco começa a arranhar a porta pra eu levantar. E na hora que eu levanto ele volta a dormir, é incrível Nessa data querida, querida muita, muita felicidade, felicidade, muitos anos de vida, que e por nada, data, tudo! E o nome é que é? É! É pique, É pique! É é pique área, é... É... Asels